Olá, eu sou o Leandro e hoje eu tô aqui pra falar de um assunto que muita gente sente. Talvez você teve ou conhece alguém que tenha carência. A carência ela apresenta ser inofensiva, mas ela acaba cegando e fazendo a gente aceitar riscos evidentes que a vida nos traz. Eu vou contar mais história pra vocês. Eu conheço gente que pela carência já... Voltou com um ex, mesmo depois de levar um pé na bunda e já voltou com um ex, eu conheço gente que sempre me dizia, ah, Lendo, eu quero namorar com um cara inteligente, culto, que faz faculdade, que trabalha, que, que tenha a intenção de, de crescer, só que acabaram com caras que era totalmente ao contrário disso. O que, que essas pessoas realmente fazem? Realmente elas... Tentam preencher o sentimento vazio que elas sentem pela carência. Por muitas vezes não entenderem que ficar sozinho, às vezes, é, é uma ótima ideia porque tu pode refletir sobre seus atos. Mas elas preferem se entregar ao primeiro que a, aparece. Pode ser até o entregador de pizza elas não se entregando. Mas quem não se entregaria por, se entregaria por uma pizza, não é claro? Agora, agora me digam, deixem nos comentários... Vocês conhecem alguém que é, sempre está procurando encosto? Sempre está procurando alguém que não sabe ficar sozinho? Tu conhece alguém que sempre está namorando pedaços de lixo, sempre procurando que se entrega o primeiro que aparecer? Deixa nos comentários. Tu vai dizer, ó oh, Leandro, tá dizendo que é bom ficar sozinho. Não estou dizendo isso para você ficar sozinho. Tem gente é bom, tem uma vida social é ótima, ter amigos é ótimos ter alguém que gosta de ti é melhor ainda mas tu tem que conhecendo a pessoa tu tem que ver se ela realmente vale a pena e não se entregar pela carência tu tem que achar realmente gente que te valoriza tem muita gente boa que te valoriza e tu trata como opção entendeu e outra não vá não vá por aí pensando que tua idade ah tu tem que casar porque tu já tá velha ou não importa a idade a vida é feita de momentos curta esses momentos sem sem deixar que a carência te abale. Eu aprendi uma coisa: incompleto são as pessoas que que não se valorizam. As pessoas que se contentam com migalhas, com pedaços de lixos. Você não precisa de alguém para ser feliz. Você precisa se amar. Depois que você se amar, as pessoas vão vão te amar. Você então, não tem que ficar preocupado com isso. Tem que conhecer gente tem. Mas ficar sozinho é muito bom também, porque faz Tu pensar nos teus projetos, no, na, no teu crescimento individual. Isso é importante. E o resto é, e o resto é, é consequência. Então aproveita e se respeita. Ama-te, respeita-te. Escuta, escuta o conselho dos teus pais, escuta o conselho dos teus amigos que te querem bem. Não se afaste disso. E aquela frase está corretíssima. Melhor sozinho do que mal acompanhado. Lembre-se dessa frase sempre. Então é isso pessoal, Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se curtiu, compartilha, dá um curtir e se inscreve no canal aqui inscrever-se. É, Siga-me nas redes sociais. Um forte abraço pessoal, até mais!